Olá, muito boa tarde a todos. Estamos aqui para mais uma talk da nossa terapia da casa. Vamos dar os clássicos segundos de espera para as pessoas poderem entrar. Sejam bem-vindos, vão entrando. Esta será a nossa última. Vamos aguardar mais uns segundinhos. Então, muito boa tarde a todos e sejam bem-vindos a esta que é a terceira e última talk da nossa, do nosso espaço de inspirações e conversas da terapia da casa. Uh, a nossa terapia da casa divide-se em três grandes temas, a casa consciente, a casa confortável e a casa inspiradora, como eu já tenho dito nas nossas outras talks, e hoje é então a nossa última. Hoje tenho aqui comigo a companhia de, de uma cara já muito conhecida por todos nós, apaixonados, pelo mundo do DIY em casa, do do it yourself, uh, mas antes de mais acho que é importante explicarmos uh, o que tem sido estas talks, estas conversas, nas nossas últimas semanas e portanto o nosso papel na terapia da casa é reforçar essencialmente a importância do papel que a nossa casa tem enquanto espaço físico, mas também enquanto espaço emocional e de que forma é que isso pode impactar nas nossas vidas. Na primeira talk tivemos a companhia da Rafaela Garcesa, consultora de organização que nos falou sobre a casa confortável e de que forma é que nós podíamos organizar o nosso espaço de maneira a que o nosso lar fosse o mais confortável possível. Na quinta-feira passada tivemos a nossa querida Inês Viana, arquiteta que leva a cabo todos os seus projetos com foco na sustentabilidade e no impacto positivo. Hoje então vamos abordar o último tema da terapia da casa, que é a casa inspiradora, e não podíamos ter convidado outra pessoa, senão a nossa rainha dos DIYs, a Sofia Coutinho. Que amor! Música. Que honra! De facto... Bem, a Sofia, vou começar aqui por fazer uma breve apresentação e depois vou passar a bola à Sofia. A Sofia Coutrin é a autora do blog do Mundo Sofia e uma das maiores especialistas sobre os projetos DIY de casa também e com muitas inspirações para todos os cantinhos do nosso lar. É verdade, Sofia? Ah, eu espero que sim, eu pelo menos vou tentando, Marta. É uma coisa que eu gosto muito de fazer. É um trabalho que nem é bem um trabalho, é de facto uma profissão... Que me dá muita alegria e, de facto, esta parte do DIY, do, do it yourself, tem pano para mangas em várias vertentes da nossa vida, não é? Portanto, nem vê isso como um trabalho, é mesmo quase um hobby. É... é um trabalho que eu gosto muito de fazer. Sabes, o domingo não sábado domingo. É, um... é um trabalho que me deixa feliz e realizada. Olha Sofia, eu acho que podíamos começar aqui por explicar o que é que é a Casa Inspiradora. Eu acho que todos nós gostamos de um espaço onde nos sentimos bem, onde nos sentimos felizes e onde vamos criando pequenos projetos que são as nossas inspirações para que a nossa casa fique o mais próximo possível do que nós achamos que é a casa ideal. Uh, nós há pouco tempo lançámos um estudo em que 44% dos portugueses referem mesmo que descobriram uh, novos hobbies relacionados com o espaço da casa e portanto deste, dentro destes hobbies estão os projetos de, de inspiração de DIY. Uh, e é mesmo sobre, sobre isso que nós vamos falar nesta talk, portanto mais especificamente no momento inspirador e criativo que vivemos durante a preparação do Natal, porque o Natal está aí à porta, Sim. e acho que começa aqui a nascer em nós esta, esta inspiração para realizar estes projetos. Uh, e portanto, uh, tens sentido que no despertar, do tens sentido que com o Natal uh, e que com toda a, a pandemia que houve, as pessoas estarem em casa, despertou realmente o espírito do DIY nas pessoas? Olha, Marta, era isso que eu estava a te falar há bocado. De facto, há milhares de vertentes deste DIY e não precisa de ser só os pequenos trabalhos manuais feitos com os miúdos, mas toda esta zona de DIY, mesmo toda de bricolagem, quer dizer, as pessoas passaram tanto tempo em casa e perceberam que que às vezes com um bocadinho de empenho se calhar conseguem ser elas próprias a, a fazer prateleiras, a pintar paredes, a fazer pequenos bricolages em casa que se Sim. calhar se não tivessem tido tanto tempo, não teriam, não teriam nunca feito. Não teriam a oportunidade de descobrir isso, não é? Claro, e não há nada como ter tempo para despertarmos estas novas facetas. Mas há, Olha, mas há eu, uma oportunidade eu. de coisas, de facto. Sim. E agora que está a chegar o Natal? O Natal é muito mais do que decorarmos a nossa casa. Que momento ah, é este, Sofia? oh Marta, o Natal acaba por ser sempre mais o, o espírito de Natal, do que de qualquer outra coisa, lá Natal é receber os amigos em casa, é receber a família, é preparar a casa, são uma série de conjuntos de rituais que, que nesta altura uns têm mais tempo para os fazer, outros menos, olha eu por exemplo, eu sei que vou ter uma série de trabalhos nos próximos fins de semana e o ritual da semana passada aqui em casa foi montar a árvore de Natal com os meus filhos, porque é uma é coisa... É sempre o melhor momento do Natal é montar a árvore em família. É, e sobretudo porque os miúdos ainda ligam muito ainda dão bastante importância a isto. Olha, o meu filho mais novo, por exemplo, obrigou-nos a pôr músicas de Natal enquanto montávamos a árvore. Ainda então, falta uma coisa aqui em casa, sabes? Porque para além da árvore, outra coisa que nós gostamos muito de fazer é montar um presépio. Nós temos um daqueles presépios antigos portugueses, aqueles típicos de gesso pintados com umas cores muito berrantes. E nós todos os anos vamos completando este presépio. É assim fora do tradicional. Não, até é daquele é aquele presépio bastante tradicional, mas é daqueles presépios de que tu podes ir completando as figuras e, e tens tipo a lavadeira, tens os patos, tens o pastor. Portanto, isto também acaba por ser um ritual de DIY engraçado aqui em casa, porque os miúdos têm que, que preparar o lago, arrumar o musgo, há coisas que nós fazemos com feltros, a, a, agora está-me a fugir o nome, mas é... Ai... Se Como se você... Não é, mais agora Ou... como é que se chama, a, a gruta para pôr o menino Jesus com a Nossa Senhora, enfim, há assim uma série de, de DIYs, porque de facto os DIYs, este do it yourself, é super abrangente. É Olha lembrar... Sofia, desculpa interromper-te, vou só dar uma mensagem para as pessoas que nos estão a acompanhar neste direto, um, portanto para quem não acompanhou a introdução, que tivemos aqui um problema técnico, mas apenas para relembrar que esta é a terceira e a última live, a última talk do nosso espaço de inspiração e conversas da terapia da casa, uh, portanto a terapia da casa divide-se em três grandes temas, como eu expliquei, a Casa Confortável, que foi gerida no dia 28 de outubro com a Rafaela Garcês. Tivemos a Casa Inspiradora na passada quinta-feira e hoje estamos então a abordar aqui com a nossa querida Sofia Coutrin uh, o tema da Casa uh, Inspiradora. Portanto, peço desculpa Sofia, foi só para, para situar aqui as pessoas que não acompanharam a entrada. Qualquer coisa aqui para gravar, não fica? Sim. Vamos? Sim? Então, Sofia, estavas-me a dizer, tem um presépio em casa? Não, que, que o Natal também é feito de muitos rituais, sabes? Não só preparar a casa para receber a família e eu aí... Cada um tem a sua maneira específica de, de preparar e organizar o espaço. Uns com umas árvores que atrapalham mais a logística familiar, outros se calhar de uma maneira mais discreta, mas eu acho que isto não há nada como uma questão... Um momento de... em família também, não é? Claro. Claro que sim. Olha, uma das conclusões que, que mais se repetiu no nosso estudo foi a necessidade de ganhar espaço e conforto em sua casa. Como é que nós podemos gerir este espaço <risos> com todas as decorações de Natal que nós gostamos de pôr na nossa casa e um espaço também onde podemos receber a nossa família e os nossos amigos? Acaba por ser um bocadinho mantido, não é? Eu acho que a decoração de Natal acaba por ocupar muito espaço. Mas também podem ser feitas assim nos tamanhos mais pequeninos, desculpem lá, que eu tenho aqui um... um Um, um... Ah. intruso! <risos> <risos> Vai, pode vir lá para dentro, Sico. É Agora não, não pode ser. Podes montar o presépio, mas não é hoje. Nós vamos é é montar o presépio e eles vêm a correr. Ele, ele adora, não? Eu acho, quase dá para deixar em auto-gestão, sabes? Ele deve ter ouvido a talk lá na sala e, portanto, veio perguntar se podia já montar o dito do, do presente. Do presente. Não, não, missão para o fim de semana. Um fim de semana, uma coisa, outra outra. Desculpa, Marta. Não faz mal. Então, só vamos a falar de pequenos objetos que podemos optar para a nossa decoração de Natal, para conseguirmos mais espaço para recebermos a família e amigos. Olha, Marta, a Leroy Le Merlin tem milhares de opções de decorações maiores, menores, e, e, e não precisam de ser só aquelas tradicionais. Eu acho que nós podemos inventar tantas coisas. Olha, eu lembro-me, por exemplo, no primeiro ano, quando eu me casai, eh, não havia assim muito budget. E eu lembro-me que foi das árvores de Natal... de casamento de mas... retenção de custos. <risos> eu lembro-me que, que fiz uma árvore que até hoje me ficou na memória, e uma marido ainda fala nela uma data de vezes, foi simplesmente arranjar uma série de ramos, ramos, assim, da rua. Ramos diversos. Sim, e umas bolas de, de natal completamente básicas, não é? umas, acho que eram umas prateadas e umas encarnadas, com uma fita bonitinha presas no galho e depois em baixo tinha um, uma, um frasco de vidro, era uma jarra de vidro cheia de luzinhas. Posso te mostrar aqui uma coisa que eu fiz? Podes! Olha, por exemplo, isto é uma ideia super simples, Cheia Portanto, de... um potezinho em vidro, com umas Pote coisinhas de, de Natal lá dentro, umas bolas, umas estrelas, umas luzes. Agora imagina, por exemplo, pões aqui um, um galho em cima, com as bolas pinturadas e de repente pode ser uma... podes fazer com uns galhos pequeninos, por exemplo. Portanto, está em um diário... Mas, claro. Às vezes também achamos que, que a decoração de Natal tem que, ter, tem que ter assim muita coisa, muitas árvores, muitas luzes, e às vezes pequenos apontamentos também nos fazem sentido nessa época natalícia, não é? Claro que sim. Eu, sabes o que é que eu gosto, sobretudo de Natal, de facto, é a iluminação. Estas luzinhas de eu Natal também. têm um calor tão especial que às vezes bastam luzes para poder fazer a festa e as luzes de tá, facto não ocupam muito espaço. E há bocado Mas, de falavas às de... vezes a ocupar espaço e ter assim uma árvore enorme na sala, com uma estrela enorme lá em cima. E há bocado falavas na árvore de Natal que te faz lembrar a data do teu casamento e eu acho que, que isso é o mais importante, não é? São as memórias que ficam daquilo que nós criamos para essa época e o porquê de ter sido assim. Claro. É muito por que As coisas simples acabam por ter um significado super importante. Não é vale a pena às vezes complicar porque com coisas muito básicas conseguimos fazer coisas giras. Olha, posso te mostrar outro projeto? Podes. Posso? Então vai. Olha, isto aqui é uma coisa super simples de se fazer. Consegues ver aí? Sim. São que tinham umas pinhas e eu forrei com, com, com umas linhas linhas mais coloridos. Este, isto, por exemplo, feito vários e, e em cima de um, de um frasco, tu tens aqui um fundo com muita informação, não sei se consegues ver muito bem. Mas isto, por exemplo, é uma ideia também super fácil, um bocadinho assim, terapêutica, porque tu passas horas a preparar isto. Mas é um outro DIY divertido para se fazer. E temos uma decoração de Natal com cores muito animadas. Não é isso? Podes misturar. Temos os ramos, temos as espinhas. Muito estão materiais tão fáceis de arranjar, não vale a pena complicado Complicar. Não é? Olha Sofia, e dicas que nos possas dar de como é que nos podemos inspirar para fazer os nossos, os nossos projetos DIY de Natal? Assim com coisas práticas, por exemplo, esse que nos apresentaste agora. Que dicas mais é que nos podes dar? de Coisas práticas que nós possamos arranjar. Às vezes, objetos que temos em casa e que pensamos que já não valem nada e que no fundo pode sair daí um projeto mega inspirador. Olha Marta, olha, por exemplo, consegues ver esta vizinha que está aqui atrás? Sim. Sabes o que é que isto aqui? Eu estava super chateada porque de anos para anos acabam, acabas por ir perdendo estas coisinhas e das e as bolas ficam sem utilidade nenhuma. Este palito aqui por acaso é cor-de-rosa, mas isto aqui dá para fazeres, por exemplo, com palitos de espetada. Se tu oh, plantar por exemplo, plantas baixinhas, podes espetar isto e reaproveitares coisas que provavelmente iriam para o lixo. Ou então tens os típicos frascos de vidro. Os frascos de vidro é para fazer coisas tão giras. Os frascos. Aqueles que nós vamos deitapondo na reciclagem na sim, nossa cozinha. Quer é dizer, isso por exemplo é uma ótima, um ótimo... Podemos de... pôr o que quisermos de... lá dentro, bolas, com o pote que mostraste há bocado, por exemplo. Sim, é uma ideia tão simples e tem infinitas combinações. Até se tu quiseres, por exemplo, encher com, com folhas, com pinhas, podes fazer, optar por utilizar elementos mais naturais. O musgo, o musgo fica lindo. Sabes outra coisa que eu faço também em relação ao musgo, que é importante também as pessoas terem um bocadinho de atenção, é super importante nós percebermos um bocadinho da origem do musgo, porque às vezes nesta altura hum, há imensos musgos <risos> quase que ilegais, não se deve tirar muito musgo da floresta, e portanto sabes que de ano para ano eu guardo as placas de musgo, porque ele fica seco, mas continua... A ficar, continua a ser musgo e a fazer o efeito nós temos, que nós temos. Exatamente, continua a ser possível de utilizar, se calhar não está tão verde. Mas depois nós nos inventamos com outros apontamentos e, hum, e é importante termos em atenção isso. E podemos sempre aproveitar de um ano para o outro? Claro. Acabamos por não gastar dinheiro em comprar mais musgo, não é? Sim, em havendo espaço para guardar, é uma ótima ideia guardar, sim direitinho, ele aguenta-se bem. Olha, este aqui também é um projeto super simples, isto vocês têm esta massa de modular branca também na Leroy Merlin e é um projeto que os miúdos adoram fazer. Em vez de Isso andarem pode a ser fazer tipo bolachas, uma coroa de Natal. É uma coroa de Natal. Em vez de andarem a fazer as bolachas, podem, por exemplo, andar a fazer várias forminhas. Depois podem época. pintar as estrelas da cor que quiserem. Podem inventar o que quiserem, podem ficar assim, podem ser com presentes ficam giras também presas nas árvores. Isto não é uma ideia muito original, já se vê bastante coisa, mas eu acredito que muitas das pessoas já viram, mas ainda não se aventuraram a fazer. Portanto, têm uma sugestão de DIY super prática e rápida de se fazer em casa. Ótimo, oh, muito giro. E depois no meio das estrelas até podem colocar o que quiserem. Até eu dá para fazer estou... com quem. Com, com que? Até dá para fazer com pinhas, por exemplo. Dá para misturar tudo, podes misturar lãs, podes misturar folhas, sei lá Marta. Sabes que quanto é mais pode. tu começas a trabalhar e a experimentar, mais ideias tu tens. E eu acho que essa que também é a magia do, do do it yourself. E agora não só pensando nesta parte do do it yourself como alguma coisa que tu possas fazer, mas também podes pensar numa coisa que tu podes fazer com companhia. E é engraçado este mundo dos trabalhos manuais, porque quando tu tens as mãos ocupadas e, e sobretudo quando tu fazes isso com alguma companhia, tu tens as mãos ocupadas, não tens espaço para segurar num telefone e a cabeça liberta e tu conversas de uma forma completamente diferente. Eu Estamos focados que... naquilo, mais um e, momento e em família. É porque isto tem uma capacidade, os trabalhos manuais têm, são super terapêuticos porque dão-nos a capacidade de facto de abstrair e focar-nos no que nós estamos ali a fazer e isto então feito com miúdos tem um efeito mágico. Estava e dar asas à criatividade. É, estava-te a contar há é, bocado, antes né, aqui da talk, que aquele pequenino, o meu filho mais novo, ele adora vir fazer os lives no Instagram comigo porque, porque tu estás focada só na fazer aquilo só um trabalho, é. só a utilizar as mãos, sem distrações e, e é mágico. Portanto, se tiveres assim, miúdos pequenos à volta na tua família, ou primos, ou qualquer coisa... Experimentes... É começar a fazer projetos, projetos inspiradores para largarem os telemóveis. É, sabes que eu muitas vezes faço workshops uh, com miúdos e tento muitas vezes que os meus workshops sejam com adultos e crianças, porque... É uma desculpa fantástica para sentá-los juntos. Se as pessoas já tiverem os materiais à frente, não têm desculpas e nem distrações. E, e o efeito Criamos que. Criamos são... ali um momento. Um que se criam. Eu, eu lembro-me, a dada altura, de uma, de uma prima minha ter ido fazer os workshops com os filhos e, e a Milda chegou ao carro e disse assim: Ó oh, mãe, foi o melhor dia da minha vida. Que e, ah, É o um amor e estas coisas enchem-nos o coração e fazem. Exatamente, não se vai esquecer projeto... desse momento. Sim, e fazem com que este projeto faça sentido, sabes? São trabalhos manuais, são só umas coroas de Natal, ou são só uns ramos, mas na prática acaba por ser muito mais que isto. Isto é muito o espírito de Natal, sabes? Às vezes pode não ser o efeito mais bonito, mas é aquele que vai não, ter o maior não sentimento. Não interessa de todo o resultado, sabes? O que interessa é todo este processo e toda essa relação que se cria e isso é, é muito importante nos trabalhos manuais e consegue-se consegue resultados extraordinários. Sabes que eu lembro-me uma vez de estar numa, numa sala e fazer uma aula experimental numa escola e de vez em quando vou fazendo isso. E lembro-me de ter acabado a aula e de ter dito, olha, este miúdo foi extraordinário. E de ouvir de uma pessoa da escola, disse assim, esse esse miúdo é péssimo, ele na escola não para as aulas, não para quieto, o um miúdo não sei o quê. Eu assim, olha, vou-te dizer, nós íamos fazer um trabalho com duas, a duas dimensões e foi um miúdo em que, que construiu um, um castelo a três dimensões ele extrapolou qualquer indicação criativa. Estava a, ficar, a, ficar, a ficar, não, é porque todo este mundo manual e de artes desperta nas pessoas uma série de, de capacidades que muitas vezes as pessoas esquecem-se. Acabam por eu, não ser desenvolvidas. É, e por isso eu te digo que toda esta parte do DIY deve ser muito cultivada a nível educacional, nas escolas, em casa, porque faz libertar uma série de... A criatividade é indispensável para qualquer vertente da nossa vida, sabes? Tudo que traga inspiração é importantíssimo. É muito importante. E, e é muito mais do que só trabalhos manuais, porque sem... quando tu começas a trabalhar as ideias começam a fluir e isso é transversal a várias áreas da nossa vida. É verdade. Não é? Olha, Sofia, tinhas feito um projeto que nós, por acaso, publicámos no perfil do Roam Merlan Portugal, uh, um, um DIY de um projeto de Natal, que é eu queria verdade. pedir que vos mostrasse o resultado final. Olha, este projeto foi inspirado na filigrana, que é tão, tão típica portuguesa. E hum, eu vou-te mostrar já aqui, não te escondo mais. E então, fiz vários projetos... Olha aqui com... eu já te vou mostrar como é que eu fiz isto, para quem ainda não viu, Portanto, são vários, várias decorações pequeninas. Isto é daqueles projetos que é super em conta de se fazer, e, e estes rolos... E agora vais dizer que é super fácil, e não, é não parece assim tão fácil. vou-te explicar já, agora podem espreitar na página, está lá tudo mais pormenorizado. E passo a passo. Este rolo é um rolo que vocês vendem aí para para transporte de materiais. Enfim, é um rolo de papel de, de, feri, de cartão canelado. O que é que eu fiz? Eu cortei várias tiras, enrolei e fui fazendo várias formas. Depois com, com... Muito calma, depois podem... Depois ir, podes pintar eu... da cor que quiseres, podes fazer o acabamento que quiseres. Podes fazer isto em pequenino, mas podes fazer coisas enormes, podes cortar... Estes têm três centímetros de espessura, mas podes fazer coisas mais largas. Aliás, o cartão é enorme, portanto dá para fazer inúmeras peças. Dá para decorar uma árvore gigante cheia de, de, peças, de peças dessas. E agora vou te dar aqui uma dica que não dei no DIY que, que fiz. Se vocês, por exemplo, acharem que não tem jeito nenhum para fazer as formas, podem agarrar em formas de bolo, por exemplo, uma forma em forma de estrela, uma forma em forma de coração. Podem ir fazendo os rolinhos, ir enchendo, depois abrir a cola por cima e deixam secar e fica com a forma feita. Então, Quem é que se lembra de fazer isso? Só tu que és a rainha dos DIYs. Mas sabes o que é que é, Marta? É porque eu estou sempre a trabalhar nisto. Nós estamos, eu estou sempre a testar materiais novos, sempre a testar projetos novos. Era isso que eu te explicava da criatividade. A criatividade trabalha-se portanto, quanto mais tu fazes, mais ideias tu tens. Tu experimentas o é material e dizes ah, isto também podia ficar giro a fazer isto. E é tudo uma questão de disponibilidade, de tempo, tentativa e erro, porque eu também digo eu também faço coisas que ficam péssimas, mas... Eu, portanto, é não... difícil de acreditar. Não, juro, é mesmo verdade. E, e é importante... Há um... sempre projetos que falham e depois que, que no próximo conseguimos sempre melhorar e pensar de outra forma. E, e às acho vezes... que tem que existir também essa falha para conseguirmos fazer mais e melhor. É isso, lá, os erros às vezes podem dar uh, soluções ótimas. Portanto, é não desistir. E eu digo muitas vezes, quando eu começo um projeto de trabalho manual, eu começo, hum, isto não vai ficar bem. E uma das coisas que eu me obrigo é, também tá, bem, não vai ficar bem, mas eu vou tentar fazer isto até ao fim. E, e muitas vezes, nesse processo, encontra-se soluções muito engraçadas. Olha, e os teus filhos lidam bem com isso quando um projeto não corre assim tão bem? É, o o que estão que a ajudar é Os a projetos de trabalhos manuais ou com os deles? A ajudam-me, eu... Deus! neste agora do Natal. Olha, sabes que eu, os, outros, os mais velhos já não ligam assim muito. O do meio, de vez em quando. Eu, eu acho que é importante também respeitar no, nos miúdos um, as suas zonas criativas. Um, é importante nós, enquanto eles são mais pequeninos, se calhar tentarmos dar as ferramentas, mas à medida que eles vão crescendo, eles vão encontrando projetos que gostam mais, sei lá. Eu tenho um filho meu que adora fazer colagens de pistas de, de skate. E, portanto, esta é assim a, a graça dos trabalhos manuais dele. Uh, o mais pequenino ainda está muito moldável e, portanto, faz muito aquilo que eu, que eu vou fazendo. Mas, olha, vou-te mostrar aqui um projeto não estava planeado, mas, olha, eu outro dia estava a fazer uns, uns protótipos para, para uns workshops e estava com os materiais na mesa da sala e, e à medida que vou eu fazendo as minhas coisas, vou largando materiais para o outro fazer. E a dada altura dou por mim e ele dá-me isto. Opa, que querido! Ah, eu achei extraordinário! Porque os miúdos têm... Um... É? Olha, tenho aqui uma colher de pau, uma árvore de feltro... Os miúdos têm uma liberdade muito criativa quando tu lhes entregas as coisas para a mão. Eu, queria... eu tinha uma ideia pré-formatada do que queria fazer e eu olho para isto e ele ultrapassou a minha ideia, assim, anos-luz. Portanto, é muito, muito engraçado tu... tu entregares e dares a liberdade aos miúdos de... De darem largas à imaginação. Durarem a criatividade e tentarem eles próprios pensarem em alguma coisa e fazer. E nós às vezes temos muito, muita preguiça. Eu digo-te que muitas vezes os miúdos querem mexer com materiais que a nós pais não dão jeito nenhum de ter. Tintas! Tinta! Vai sujar. Tinta agora! Temos que tapar isto, temos que escolher roupa velha. E às vezes há materiais que não são muito fáceis. Mas se nós pais às vezes pensarmos, há materiais que de facto que com uma varridela, uma aspiração, está tudo... Facilmente se vez. consegue levar. Não é? Há uns não pais não, que não, entregam tudo, há uns que não entregam nada. Eu acho que é preciso encontrar aqui um meio termo. Sim, e também pensar um bocadinho que é, é investir tempo, que no futuro vai ter frutos, não é? Parece. Era o que tu estavas a dizer. Uh, acho que quanto mais incutimos essa liberdade na criatividade das crianças, eles vão descobrindo também o que é que gostam, o que é que gostam mais de fazer, e isso vai dar asas à criatividade deles para fazerem projetos incríveis. Inspirações para o futuro. É isso. É. Olha, Sofia, nós abrimos uma, uma caixa de questões no nosso Instagram, onde as pessoas podiam perguntar tudo aquilo que quisessem à nossa querida Sofia Cotrim, e eu, eu tenho, tenho aqui duas perguntas que nós acabámos por escolher, porque recebemos muitas e infelizmente não conseguimos responder a todas. Uh, e uma delas é o que devemos ter em cada espaço da nossa casa na hora de fazer a decoração de Natal. Por exemplo, o que é que devemos colocar na cozinha, na sala, no quarto? Olha, vou-te ser sincera, eu acho que na cozinha raramente põe alguma coisa. Gosto sempre de ter à porta de casa uma coroa de Natal, porque eu acho que é assim tipo... É um é um boas-vindas. Boas Portanto, à porta de casa gosto de ter a coroa de Natal. O, o presépio aqui em casa fica num móvel comprido que eu tenho no corredor e, e é assim especial. E depois acabo por decorar a sala e a casa de jantar. confesso que nos quartos e assim não ponho, mas, mas eu acho que toda a gente que queira e que goste pode decorar a casa toda. Todo lado. Eu, eu Acabo por fazer sempre um centro de mesa também de, de Natal. Eu acho que isto. É, é sempre giro e bom é, tu podes fazer várias coisas eu confesso que vou mudando muitas vezes, mas olha eu gosto muitas vezes de fazer um, uma coroa para o advento com, com as quatro velas, acho que isto é giro e tem uma, uma simbologia importante de Natal, que no fundo é a preparação eu sou católica, portanto para mim de facto o Natal é o nascimento do menino Jesus é uma festa, são os anos dele mas que nós todos <risos> festejamos e portanto yes ter a coroa do advento, com lembrarmos que o tempo está a passar e que o metal está a chegar. Adoro luz. Olha, é isso é um projeto, posso... projeto giro para se fazer, o advento. O okay, que? A coroa do advento? Sim. E a coroa ou o calendário? O calendário também é uma coisa divertida de, de se fazer. Eu vou fazendo alguns, se quiserem podem ir ver no site do Sofia, tem lá uma data de sugestões e pronto, mas acho que é por aí. Sim, eu acho que a decoração acaba muito por ficar ali na zona da sala e do hall de entrada, quem tem escadas também por aquelas luzinhas à volta. Ai, é? e se eu tivesse um jardim com casas, eu acho que era daquelas uh, cêntricas que a com a Merlin e comprava iluminação no jardim, tipo aquelas casas americanas que se vêem, que eu acho cheia de luz. É? Cheia de luz. Sabes que quando eu era miúda eu, aliás, muita gente não sabe, mas eu nasci no, no Brasil. E vim do Brasil, pai com 13 anos, e uma das coisas que eu adorava é que as pessoas nos prédios enchiam as varandas de luzes. Os prédios ficam super iluminados com as iluminações que as pessoas põem nas varandas, e isso é muito engraçado. E, portanto, Sim, se eu for pegar um chique. jardim, eu vou fazer, vou encher o jardim com duendes e luzinhas de Natal. Pronto. <risos> Quando temos uma casa cheia de luzes e ventos cá fora, é a casa da Sofia. Já sabes, fui a arranjar tudo na Leroy Merlin e decorei o jardim todo. <risos> Olha, Sofia, temos também outra pergunta. Onde posso encontrar ideias para fazer projetos inspiradores DIY? Ah, há dois sítios fundamentais, quer dizer, na Le Roy Merlin, que infelizmente nunca foi minha patrocinadora na altura em que eu estava com o programa na televisão, mas não havia programa em que eu fizesse em que não ia aí, não fosse aí buscar inspirações, sempre. Inspirações, materiais, de facto, a Le Roy Merlin tinha tudo aquilo que eu precisava. Temos uma diversidade enorme de materiais, e muitos deles claro. em conta e que basta termos imaginação, não é? Sim, toda a parte de tintas, carpintarias, lá tudo, é uma infinidade, de facto, se eu precisasse fazer só, se, precisasse, se tivesse que escolher uma loja, pronto. Era Alcon, era a... raro. <risos> <Era>. Outro <risos> sítio onde podem ver inspirações é no meu site, claro, no mundo de sofia.pt, que já tem ali uma catrefada de anos com projetos uns atrás dos outros. E depois online, claro, online hoje em dia tu vês tudo, tens Pinterest, que é assim, a maior Sim. ferramenta, não é? Mesmo no Instagram também tens muita coisa, mas mas online tem tudo. Eu acho que hoje em dia, de facto, é difícil tu conseguires inventar uma coisa completamente nova. Eu acho que acabam por ser projetos derivados de projetos, mas online tem tudo, não é? Sim, hoje em dia online já conseguimos encontrar uma data de coisas. Sim. Vamos ao Pinterest. Se tivermos mais ou menos a ideia daquilo que nós queremos, não é? É. Tens tudo, com tutoriais por todo lado. Vocês também já começam a ter uma série de tutoriais também no vosso Instagram também a é giro? Sim, de workshops. Portanto, as pessoas ah, baixam terem criatividade, inspirarem-se e começarem a criar os projetos para o Natal. E é isso? Em família, claro. Olha, estava a ver aqui, olha, outra coisa também que tenho aqui, só não te mostrei este, olha estas estrelas. Que ma... Isso que material é? Olha, isto são saquinhos de papel, imagina. Super, super prático. Super prático. Depois, um dia deste, eu ponho um tutorial. Se não, procurem no Pinterest como fazer estrelas com saquinhos de papel. Também de certeza que vão encontrar vários tutoriais. Olha, Sofia, estamos a chegar ao fim da nossa talk. Estou triste. Obrigada. Eu Obrigada. Estou contigo. Passou muito rápido. <risos> Uh, há alguma coisa mais que tu queres dizer assim, assim, umas últimas dicas para as famílias também que nos estão a ver, para as pessoas que estão a ver esta talk? Olha, sobretudo que, que as pessoas uh, tentem fazer trabalhos manuais mas se não conseguirem que não se sintam uh, tristes. <risos> Sabes que eu às vezes com o programa, uh, é engraçado porque tu passas assim uma mensagem de que a vida é toda cor-de-rosa e que tudo é fácil e que tudo é perfeito e de facto todas as pessoas são humanas e que, que às Toda vezes é, conseguimos não conseguimos fazer, às vezes não conseguimos porque, olha, por exemplo, eu, eu a partir de agora tenho um pico de trabalho até o Natal, eu quase não vou ligar aos meus filhos e, portanto, se não fizerem no Natal, podem sempre fazer noutras alturas, vão sempre a tempo e, sobretudo, que isto nunca seja peso e que seja sempre uma coisa divertida e levezinha, porque também se não for uma coisa divertida e levezinha, mas vale a pena não fazer, né <risos> mas se fizerem… Continuem a criar, a criar é muitos inspiradores. É, que se divirtam e que de facto não é uma questão de budget, porque há milhares de coisas que tu podes fazer com coisas que nós temos em casa. sim obrigada. Obrigada, obrigada. mais uma Marta. vez por teres aceito o nosso convite, por esta tal, por mostrar todos os teus projetos inspiradores para este Natal que construíste tu e em família. E obrigada pelas tuas Obrigada a eu, Marta. Foi um convite ótimo, adorei. <risos> Agradecer, uh, portanto esta é, foi a nossa última talk da terapia da casa e não podíamos acabar com outra pessoa sem ser que a Sofia Coutrin que nos tem acompanhado aqui na terapia da casa uh, já há algum tempo portanto é muito importante para nós fecharmos esta talk contigo. Agradecer a todas as pessoas que nos têm acompanhado ao longo destas semanas, que estiveram desse lado tiveram a oportunidade de, de, de, de ver as nossas talks da casa confortável, da casa consciente e esta de hoje, da casa inspiradora com a nossa querida Sofia Coutrin, uh, prometemos que vamos voltar com, com mais dinâmicas aqui no, no espaço da nossa terapia da casa com estes, com estes temas incríveis, com o foco na nossa casa que há de ser no futuro, que já é e que vai continuar a ser no futuro, certamente um espaço com que, nós, com que nos preocupamos cada vez mais, o nosso porto de abrigo, o sítio onde nos devemos sentir felizes e inspirados para realizar novos projetos. Olha, deixa-me só dizer-te mais uma coisa. Isso que a loja que tu estás é o um máximo e é uma inspiração atrás da outra. E esta é mesmo mesma loja de inspiração. É uma loja de ah, projetos que Vier, Eu adorei a loja. Então, olhem. Tem que ir conhecer a loja nova de telheiras que está mesmo gira. Portanto, se procura inspiração para a casa, realmente esta é coisa para mais. Está incrível. Sofia, beijinho. E beijinho. beijinho, beijinho. É obrigada. Beijinho. Beijinhos.